Você rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar? Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, oh, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra aldeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me apanhando ao vivo, seus arrombados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um putado Ele rimou mais que eu, se até que eu sou um pesadelo Qual foi? O prado tá pagando seu cabelo? quiser eu pago o tratamento da sua cara e só quero ver você paga meu nome aqui, porque você sabe e eu servindo a fazer você sabe eu ritmo no momento para então você eu vou pagar é só seu emagrecimento não precisa pagar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 Sou jogador da Barça de baixa renda e alto rendimento em rimas verdadeiras Jogo de salto pisando na lama, imagina o que eu faço se tem uma chuteira Cê vai ter que me entender, por isso que agora meu mano eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida, enquanto eu apago a cor da tua vida Ó, oh, vou te explicar uma palavra Usa uma cara só, não tem como você ser da Varza e ser o Mbappé ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que vai ficar Tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria Eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria Você acha Tu me de onde? Por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da Varza e ser o Mbappé Se o nome do empresário for meu pai Que é o seu caso já que você é o Neymar Por isso que seu rapinal repercutiu Traz a copa lá pra nós Opa, eu nem passei do Pela Saco e já caiu ah! É só que você só na cidade. Eu nem encontrei o no saco, já caiu na realidade. É assim que vai ficar, tá ligado, pai? Que agora eu já te arranco. Fala do Neymar enquanto ele tá caindo. Cê não caiu no campo e quando ainda tá no ponto. Eu não vou ser o Eu mudei de personagem, digo pra você. Eu faço uma rima muito louca que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender. Você vai ter de me entender. Por isso que agora na tua frente eu tô rimando. Eu tô jogando igual Vinicius Junior. Enquanto você reclama, eu continuo bailando. Que bosta, tá ligado que você é só um moleque? Essa aqui é a sua proposta, ser é um MC, só que de hashtag Pode fazer o que você quiser, e eu vou chegar calmo no sapatinho, muda de personagem, usa a seleção inteira Que eu vou usar só o prato e vou solar todo sozinho se fosse verdade, mas eu tô sagacidade Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo Pois não quer mudar essa sociedade É fogo deles, vocês não entenderam? Por isso que agora eu boto fogo na pagana Jogar igual você, mano Tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana Ó X Demorou, tá ligado? Eu tenho um argumento pra você Você acha que você é zica Até chegar um cara que é bom e conseguir me te contar dizer Malcolm X já subiu uma hashtag O Gandhi já subiu uma hashtag Só o Burique subiu uma hashtag 2022 os estão de diferentes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 Tá debaixo do meu pé porque não sabe fazer verso hey. ah, Porque você não tem flow Você até tá tentou, mas foi bem perverso hey, Cê tá de debaixo Cê tá de debate ah, O Johnny paga as contas da casa dele Trabalhando dobrado, invejando o Orochi Whoa.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 Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim: você tem que provar a caminhada, se não sabe que é pescoço. Real ]Yeah, oh! é para todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita: é para homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é para quem respeita. Ué. Oh! Ah,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 De corre Gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11 né E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder disse você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer Então, pra mostrar que você eu, eu vou terminar o round gritando na tua cara Por isso, mano, por isso que você deu por... Hey! Ganhou o um estado porque a Levita aqui não foi? Hey! Da hora, mano, que você se aposentou, oh, oh. mas pro estado ganhou nacional, só que depois que o Cid parou. Uh! É realmente você quer uh! falar do corre, mano, com o até com Brasília. Uh! O rap tá em todo estado, uh! só que agora a rima é explana. Hey! Só fala aqui nesse pé que você não aguenta nenhuma semana. Uh!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 tiktok a polícia que, para, que é a fala que há resistência! de tiktok essa daqui que vai ser enquete se eu tivesse lá no seu estado bate ela e também na internet! O batia na internet, você não é veloz! Eu não vou, porque senão não separa eles de nós! Eu te falo Por isso que você fica no algoz a polícia resolve com a arma, minha arma sempre foi minha voz! Uou! Uou!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 não, se é fit, já perdeu. Obrigado pela participação. Oh, Agora eu vi, que é que é um melão. O homem é nova saga, e eu digo que sim. E nessa saga o Basque virou Super Saiyajin. Oh, Vacilão, pra virar Super Saiyajin procura a esfera do dragão. Vai nos quatro oh, pontos do mundo. E